Você já escutou aquela banda famosa que se chama Armas e Rosas? What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês cinco nomes de bandas que você, eu e todo mundo, alguma vez na vida já pronunciou de forma errada. né? Errada entre aspas porque... É... porque entre aspas, né? <risos> eu não diria exatamente na forma errada, é porque cada país, cada nacionalidade vai achar uma forma que melhor vai se adaptar à sua forma de falar, ao seu idioma, a pronunciar o nome de devidas palavras, nomes, bandas, enfim... Você entendeu, né? Todas essas bandas que eu vou falar aqui são bandas que eu gosto muito, então se por um acaso você não conhecer alguma, alguma delas, eu sugiro que você pesquise e vá atrás Porque com certeza você vai gostar Porque, sabe, né? vai na minha que você brilha Que o gosto musical aqui é muito bom A primeira banda é essa aqui Que tem a, a Emily como vocalista, né Olha só, Girl Power Canta pra caramba essa mina aqui Pelo amor de Deus, bandaça Muita gente aqui no Brasil chama de Evanescence, algo do tipo, né Mas a pronúncia em inglês é Evanescence Evanescence Né, Evanescence One of their best songs is My Immortal. You Quando entra os instrumentos, né, no finalzinho, tudo mais... Essa é a melhor parte. Então, Evanescence. I like to listen to Evanescence songs. A segunda banda é essa que está aparecendo aqui, ó. É, essa banda aqui foi a responsável, vamos dizer assim, por eu ter esse gosto musical pelo rock, né? Por eu ter gostado de rock. A primeira canção que eu ouvi dessa banda foi Angel. No rádio lá em 1900 e não interessa A galera aqui no Brasil chama de Aerosmith Aerosmith, alguma coisa assim do tipo Mas em inglês você vai pronunciar Aerosmith Aerosmith, ok? Aerosmith E o som do TH no final, né? Aerosmith, you try, Aerosmith Muito bem, agora eu limpo o cuspe aí, beleza? So, I like to listen to Aerosmith You're my angel Come and save me tonight Have you ever listened to this song? Ok, claro que você já ouviu, né? Essa canção aqui é desta banda! Ok, a galera aqui pode chamar de Full Fighters Acho que essa é a pronúncia mais comum, né? Full Fighters É muito parecido com o inglês, né? Só que você vai pronunciar em inglês Foo Fighters Foo Fighters Tipo Street Fighter, Street Fighters, Street Fighter. Foo Fighters, Foo Fighters. There goes my hero, watching me as it goes. Now it's your turn. Repeat. Foo Fighters. Awesome. Eu quero que vocês escutem esta banda aqui. Ó. Escutem essa banda. É uma excelente banda. Com piano, voz, bateria. Olha, o som do piano dessa banda é incrível. Eu toco piano, né? Toco... Toco piano. <risos> e eu me inspiro muito nessa banda para fazer minhas composições, para tocar algumas canções. Essa banda aqui, muita gente no Brasil chama de... Keane... Kine, kine, kine. Eu já pronuncia o pessoal lá, olê kine, kine, kine. Os caras deviam estar pensando, o que, é que eles estão falando? Na verdade, a pronúncia é Kina, Kina. You try. Awesome. Uh, one of their most famous songs is Everybody's Changing. Everybody's changing and I don't feel the same. Du, du, du, du. But they also have that song, Somewhere Only We Know Oh, simple thing, where have you gone? A música a qual eu toquei no meu casamento para minha esposa Junto com o Flash, que é o meu editor aqui, né Flash? A gente tocou essa música no meu casamento Você lembra? Eu no piano ali, você no violão Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting older, night is something to rely on essa banda eu apresentei para vocês a tradução no começo do vídeo, Armas e Rosas. E eu acho que você deve estar tá mais ou menos suspeitando que tem a ver com a minha camiseta aqui, né? Ó, deixa eu levantar um pouquinho aqui, olha lá, é isso aí, Guns and Roses, Guns and Roses. Muitas pessoas pronunciam de forma certa né, essa, essa banda, mas hoje eu já ouvi por aí é Guns N' Roses, Guns N' Rose, o Guns e a Rose, é a Rose, Guns e a Rose, Guns N' Roses, alguma coisa do tipo, mas a pronúncia é Guns N' Roses, Guns and Roses, repeat, ok, very nice. cadê o Axel Rose e o aqui no meu cenário, só porque eu estou falando de música, deixa, deixa eu pegar eles aqui. Achei aqui ó, aqui eu tenho o um trio, o um trio parada dura aqui, um trio parada coisa de velho ó, os pops do X-Rose/slash o Duff né, mas o mais, o mais doido é isso aqui, porque muitas pessoas falam que ele mexe a cabeça durante a gravação dos meus vídeos, mas poxa, eu nem percebo o X-Rose, você fica mexendo a cabeça cara. Essas foram as cinco bandas, mas antes de terminar, tem um bônus aqui, ó. Esta banda que está aparecendo aqui na tela inteira. One of my favorite bands. Essa aqui não é a minha banda favorita, assim, musicalmente, né? Que é Guns N' Roses. Mas é a favorita, assim, de emocional, do coração, né? Que, ó, faz parte da minha vida muito mais tempo até do que Guns. Que é a banda que todo mundo chama de Hanson, né? Hanson, mas na verdade a pronúncia é Hansen, Hansen. You try, Hanson. Yes! Aliás, eu já tive o maior prazer de dividir o palco com esses caras tocando ali. Nem que seja uma musiquinha, um trechinho de nada. Mas eu posso dizer que eu já toquei com o Hanson pela milésima vez. Vou colocar um trecho aqui pra vocês assistir. Quais dessas bandas você pronunciava errado? Coloca aqui embaixo nos comentários, divide aí o seu conhecimento com todo mundo e sugere mais bandas, cantores, enfim, filmes, tudo que é de nome de alguma coisa aí pra gente poder fazer um vídeo aqui, de repente, parte 2, parte 3 ou sobre outras coisas. É muito importante a sua participação. Então, comente aqui e após você comentar, não se esquece de deixar um like para ficar feliz. E também de se inscrever neste canal e ativar ele, ele, o, o belzinho, porque ele quem vai te avisar toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Me siga lá em todas as redes sociais, Junior Silveira, principalmente no Instagram, ok? So that's it for today, learners. Thank you very much for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around for you.